Vai com essa barba mesmo, porque eu não tive tempo de fazer. Azar. Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. No vídeo de hoje vamos falar sobre um deck sobre o qual já se especulava com os spoilers de Revolta do Éter. Envolve uma Planeswalker indiana e um gato. Exatamente! No deck tech de hoje vamos falar sobre o Sahili Combo. Esse combo já havia sido percebido pelos jogadores quando este card foi revelado nos spoilers de Revolta do Éter. O combo consiste em blinkar a Planeswalker, fazer uma cópia do gato, fazer novamente um blink na Planeswalker e fazer mais uma cópia do gato e assim repetir o processo infinitamente. Parece familiar, não? Naturalmente nós precisamos de um deck consistente para proteger o combo. Por isso no standard surgiram várias listas tentando uma solução para ele. No vídeo de hoje nós mostraremos a variante G-Sky deste deck. Naturalmente devemos começar com nossa base de mana. De básicos usaremos apenas duas ilhas, três planícies e uma montanha. Temos um sortimento de terrenos duais, como Riacho da Pradaria, Canal dos Espigões e Vantagem Inspiradora. A vantagem e o canal são Fast Lands, entrando no campo de batalha virados nos primeiros turnos de jogo quando você controla dois ou menos terrenos. Enquanto o Riacho entra desvirado enquanto você controla dois ou mais terrenos básicos. A Fumarola Errante é nossa Creature Land, que por 4 manas vira uma criatura 1 4 com poder e resistência permutáveis. Outros terrenos que usaremos nesta build são Núcleo do Éter e Terras em Desenvolvimento. O primeiro é a melhor opção de Mana Fixing disponível no meta atual do Standard. É perfeito para quando você não tem aquela cor de mana que você precisa em determinado momento do jogo. O segundo te ajuda a pegar terrenos básicos do Grimório, principalmente quando você precisa que o Riacho da Pradaria entre desvirado. Temos um modesto número de nove criaturas neste deck. Dois Mecano Titã Torrencial, três Guardião Felidar, e 4 supressor de mágicas. O Mecano Titã é a nossa bomba para o late game, não só ele é gigantesco e entra no campo de batalha a qualquer momento, como ele também pode reutilizar uma mágica instantânea do seu cemitério. Os Guardiões são parte do combo, mas servem também para ativar a habilidade revolta para alguns decks, o que é irrelevante para este, mas... Os Supressores são uma das peças que protegem nosso combo, tendo lampejo assim como o mecanotita torrencial, e sequestrando uma mágica de nosso oponente enquanto ele estiver no campo de batalha. É importante ressaltar que por 3 manas você tem uma criatura com voar e algo parecido com uma anulação ao mesmo tempo, fazendo com que o Supressor seja staple de diversos decks. Para que nosso combo funcione precisamos de 4 cópias de Sahili Rai. A habilidade que nos interessa nela é a segunda. Com o Guardião Felidar em campo, usamos a segunda habilidade de Sahili para copiá-lo. A cópia irá brincar nossa Planeswalker, isto é, vai exilá-la e devolvê-la ao campo de batalha imediatamente. Ao voltar, Sahili entrará em jogo com seus três marcadores de lealdade iniciais, o que nos permitirá copiar o gato mais uma vez e repetir o processo infinitamente deixando-nos com um interminável exército de bichanos guerreiros. Essa história de uma mulher que tem vários gatos me faz lembrar alguma coisa. Nas outras mágicas temos duas cantrips. Antecipar ajuda a filtrar o topo do deck das coisas que você não precisa no momento. Lampejo de genialidade faz basicamente a mesma coisa pelo dobro do custo, porém você tem uma vantagem de dois cards ao invés de só um e ainda ganha energia para utilizar em seu núcleo do éter. Para evitar anulações e outras remoções que tenham como alvo seu combo, temos Delir e Negar. A primeira é uma escolha importante, uma vez que a maioria das melhores remoções é lançada em Instant Speed. A segunda é uma alternativa para remoções mais específicas em pontos mais avançados do jogo. Para remoções temos armadilha estática, raio domesticado, choque, especialidade de baral e fumigar. A armadilha tem uma lógica similar ao do supressor de mágicas, com a diferença de ser endereçado a criaturas. Raio Domesticado e Choque são mágicas que se valem de dano para remover ameaças, mas o raio consegue ser mais interessante neste aspecto, uma vez que você pode utilizar a energia fornecida por cards como o Núcleo do Éter e Lampejo de Genialidade para maximizar o dano causado. A especialidade consegue nos livrar momentaneamente de três criaturas ou artefatos. Isso é importante em um formato que tem feito bastante uso de veículos. Mas outra coisa fantástica a respeito deste feitiço é que você pode conjurar cards como Sarili e o Guardião sem pagar seus custos depois de você conjurá-lo. Fumigar é uma remoção diária perfeita contra decks que geram uma quantidade grande de criaturas no campo de batalha, ajudando inclusive a segurar a partida com os pontos de vida que o card fornece. O sideboard é sempre ajustável ao seu meta mas como sempre damos algumas sugestões, como autoridade dos consoles para atrasar determinadas criaturas com ímpeto e para lidar fôlego contra decks mais agressivos. Rejeição cerimoniosa para dar mais suporte contra decks mais pesados em artefatos. Mais cópias de delir para decks com muitas remoções instantâneas, bem como mais um negar. Mais uma cópia de choque para remover criaturas menores, como fichas de servos. Fragmentalizar, para nos livrar de artefatos ou encantamentos de custo até 4, como a armadilha estática. Mais uma cópia de Fumigar, para dar consistência contra decks com muitas criaturas. E Nahiri, a anunciadora, para nos ajudar filtrando nossa mão, removendo ameaças ou colocando nosso Mecano Titã torrencial direto no campo de batalha. Durante a produção desse vídeo, eu percebi que o metagame do Standard na pré-temporada tá recheado de decks com o combo da Sahiri. Portanto, aproveitem enquanto ele ainda é legal no formato, porque eu sinto que ele logo sofrerá com o Banhammer da Wizards. Gostou desse vídeo? Deixe um joinha aqui embaixo para eu ficar sabendo e assim saber se vocês querem que eu produza mais desse conteúdo aqui no canal.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 Ah, ah, deixa pra lá, vai. Até mais!